Bom dia, centelha divina. Que alegria ter você aqui no canal Ascensão com Leveza e Alegria. Eu sou a Marcia Une. Hoje é o nosso 13 terceiro dia do ciclo de meditações de 21 dias com afirmações de luz. Respire lentamente e leve a atenção para o seu coração e através dele conecte-se com o seu eu superior visualize um enorme lago de águas cristalinas e vê que bem no centro deste lago há um cristal gigante irradiando uma luz brilhante tão forte que até ofusca os seus olhos Perceba que há muitos seres Alegres a brincar Você sente vontade de sentar No gramado Que há em volta do lago E coloca os pés na água Você sente a vibração do cristal E da água Subir pelos seus pés, que traz uma sensação de paz imensa, de alegria e de amor, percorrer todo o seu ser. Você se sente um com tudo e todos. Você sente todo o amor da Fonte Criadora. Através de tudo, tudo vibra amor, tudo energia vibrante e brilha, brilha muito. Agora, consciente dessas partículas divinas que você é, repita mentalmente as afirmações a seguir. Eu sou uma centelha divina e vibro em sintonia com o universo. Eu sou pura luz e vibro a energia do amor divino. Eu sou Deus em ação. E manifesto a felicidade na minha realidade. Eu sou o poder divino. E crio a prosperidade em minha vida. Eu vibro a a energia do amor expando para tudo e a todos. Eu sou um canal de luz entre a fonte criadora e a mãe Gaia. Levo a energia da paz e harmonia por onde passo. Tenha um lindo dia e continue vibrando essas energias em todos os momentos. Namastê